Não tem temo mas imagina você, que é de carne ou se pode morrer Quando a noite cai, quem salva você, que mente desenvolver Ampliando no horizonte, tempo todo santo dia matar ou morrer Você vai lá nas sombras, eu embalo você, se ela é desgraçado, desgraçado você faz a mesma coisa Esperando um resultado diferente. Quem já avisou na vida vai, bora mostra os dentes. Aqui no meio da salva, olhando cada frame, olhando cada frame. Cada fase que nós passa o bagulho vai ficando bem mais quente. Sempre bem mais quente, do começo ao fim. A gente gladiando, o exidente Mistura tudo isso dentro do peito. Be Olha bem na cara do malaco, de queira, nosso é suspeito com habilidades problema sempre arrebenta do lado mais fraco primeiro, vai é sempre sendo explorado não fode com o berro do lado, confia em ninguém, só no maquinário, maquinário vindo na bolha, fecharam a água da quária não seja fútil mano, não seja fute mano não seja fútil mano, não seja fútil mano. mano eu te imploro não fecha as olhos mano eu te imploro tem pouco tempo só não se simplores sou verdadeiro e comigo mesmo veja a maldade instalada e olhar. os teus sonhos viram pesadeiros os teus sonhos viram pesadelos Agora por fio é breve momento agora por fio o breve moment Palavra su, breve moment, palavra chate, adianta mento o sus, palavra-chave, a tudo tempo, pago prisa, palavra su, breve momento, palavra chave, adianta, men, aumento o suco, palavra chave ah, cheio de fome, pico rampage, swap peach, piste, to release. Cê fala merda, vai te colher Capitalismo, capitãozinho caga suas regras pra nós quebrar, não tenho um like, de não chorar, me de fome, nunca descansa, até o prato tá, tá, tá. Olha na ata, o bolso é o mesmo Negócio é que nunca se aceita está tá com tua sem o respeito o sapato aberto, eu aperto Meu espaço aberto, mais o equilíbrio o passo correto O laço do passarinho. dinheiro é problema Com nós é sossego Na minha cota, não tem desemprego não vai ser patrão, evoluindo e fazendo Na minha cota, não tem desemprego não vai ser patrão, nós vai ser patrão Evoluindo fazendo, não tem desemprego mas tá só o bagulho é doido Desconsegue, realidade, tá ligado? O cara do me inventou com essa renda, caralho O bagulho é doido, esse menino A gente faz Legalidade né? se preconceba é é é é é Mas no caixa Nos quer é mágico. Fazendo o bagulho, tá doido Não busque sua paz Equilibrando os demonios na mente, pagando suas contas Veja bem, de ponta a ponta, quem desaponta? Vou descer o que eles vão pensar e vou fazer.